Gosta assim, vou uh, adorar Fá da sua suave, castela, eu e Mickey, né? ele É o Ela é felefele, é, é fechamento no rolê com minha mina Mas queria tá sentando pro macho da amiga Amante tua, mas ela nunca sabia Que sua coleguinha era mais com a então, então, então para de falar que ele é seco Marino dos é dois de não, é de não é presente de Deus Fala aí, tava sentando no macho da tua amiga E tua Fala que No rolê com minha mina Mas queria tá sentando pro macho da amiga Amante tua, mas ela nunca sabia Que sua coleguinha era mais que uma palarica Então para de falar que ele é seu Marino dos é outros não é presente de Deus, é presente é de Deus. De Deus. Fala aí. Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai acordar um